É engraçado que eu, uh, bom, até porque ter a mesma ligação uh, emocional a, a uma área e ou a outra, tenderia sempre a estabelecer para mim um termo de comparação entre aquilo que sucede à música e aquilo que sucede ao jornalismo e ao acesso à informação, uh, porque uh, ambas, ambas passaram por um processo violento, e, e, ou passam por um processo violento em relação a isso. Uh, em relação à música, eu acho que o caso foi precursor, foi, foi uh, das áreas que sigo, das áreas que me dizem alguma coisa, a primeira um, a viver de forma retumbante essa alteração de, de, de paradigma. Bom, em primeiro lugar, o ponto de contacto, na minha opinião, entre um caso e o outro, uh, é sempre na, na mobilização do acesso a. Ou seja, quando é que eu quero ver o quê, quando é que eu quero ter o quê e de que forma... E de que forma é que eu quero ter o quê? E, este, e de que forma? Vem depois dos anteriores? Porque me parece que, que é mesmo só na forma é mesmo só na forma que se dá a primeira, a primeira revolução. Que é. é eu, eu tenho muitos amigos na indústria da música também, dos poucos que sobreviveram na indústria da música, porque isso também retirou muita gente do. Do negócio, não é? O negócio passou a fazer com menos com menos necessidade de recurso e, portanto, com menos gente também. E logo aí há um grande impacto nas pessoas que trabalhavam naquele processo. E parecia um processo imortal uh, aquilo que parecia um processo imortal uh, rapidamente se transformou no, num processo em que muitos experimentados foram foram dados como excessos. E eu acho que a música, disse, digo isso com frequência, eu acho que a música, a indústria da música se esqueceu rapidamente. De que, do que é que vendia, a indústria da música convenceu-se com o vinil de que vendia discos, de vinil, fatias de vinil, printadas, sem querer que convenceu-se disso. E a seguir, quando veio o CD, esqueceu-se de que o CD também não era aquilo que estava a vender. Ou seja, o que estava a vender era a música, era o tema. Era, era a criatividade que lá estava, e que aquelas eram apenas limitações tecnológicas de acesso, quando digo limitações nem sequer sentiam como tal, eram apenas as formas tecnológicas de acesso àquilo que efetivamente as editoras vendiam, que era a música. E era fácil de perceber que a materialização deste processo em vinilo ou em CD Uh, uh, correspondia a uma relativa tranquilidade em relação à forma de cobrar o acesso. Uh, Epa, distraíram-se um bocadinho quando, de repente, o, os ficheiros uh, passaram a ser a forma de aceder. Uh, além de ter desmaterializado o, o, o acesso, eles também não tinham pensado numa forma de fazer daquilo uma forma tão tão, tão clara e firme de cobrar o acesso. De cobrar o acesso por outro lado, de justificar a sua própria existência. Porque a partir do momento que tu entras no, no negócio do fecheiro, e não são as editoras que controlam esse processo de, de expressão da tua, da tua arte, ao mesmo tempo criou-se também uma nova liberdade da forma como tu chegas a ela. Passas a chegar a ela de uma forma legal ou ilegal, muito mais simples, com muito menos intermediário, e sobretudo sem, sem uh, o rapto o rapto do, do, do, do, do sentido material da coisa, portanto, já não estás dependendo de um bocado de vinil ou de um bocado de, nem sei de que raia que são feitos os CDs, ou deixas de ser, a pessoa passa a ter, é, o verdadeiro acesso, a partir do momento que entra o no sistema, a pessoa passa a ter acesso com a mesma autoliberdade, em, em termo, autoliberdade um, ao tema um, do que teria outras coisas que a internet aqui a internet também dá dá acesso ou seja há aqui dois há aqui duas ou três perdas importantes e há aqui um ganho relevante tal como no jornalismo é a pessoa que passa a poder decidir o momento o momento em que acede ao que lhe interessa é é, é centrado no eu passa a ser centrado no eu passa a ser centrado no eu a decisão de tanta coisa, do acesso a tanta coisa que me, que me faz falta, de que eu sinto falta agora. Para mim a coisa mais importante do mundo agora, se for ouvir né, uma, um tema qualquer de, de música, quero lá eu saber na primeira instância, sem vinil, sem CD ou sem fechar Não, eu quero o acesso. E, e, e qual é o que é que tenho na mão? Tenho na mão rádio, tenho na mão um telefone, tenho na mão um computador essa democratização permitiu-me desvalorizar o processo de produção por um lado até mesmo da autoria até mesmo dos direitos sobre a posse daquilo que alguém queria mas por outro lado democratiza se é que posso usar o termo assim muito mais rapidamente o acesso aquilo que eu enquanto criador crio aquilo que aquilo que é a minha, à minha música sim a minha a minha sensibilidade em boa é verdade o que o que a música partilha é? partilha a nossa sensibilidade uns com os outros portanto entre os ganhos e perdas há aqui uma mudança completa que deixa a indústria da música fora do seu autoconvencido monopólio da forma como ela chega às pessoas e aconteceu mesmo ao jornalismo Uh, quer no prazo, quer na forma, quer na... até já com alterações de conteúdo, uh, quando a internet deu às pessoas, também a elas, uma forma muito mais rápida, muito mais eclética de chegar ao conteúdo.